do trabalhar em casa ganhando, que é o, vi... o canal de vídeos do YouTube que você está vendo E eu fiz uma sequência, esse é o meu segundo vídeo No qual eu vou te apresentar três tipos de negócio Se você não viu o primeiro vídeo ainda, clica aqui em cima no card aqui que você vai ver Que é o Lucra para você trabalhar com salgados, tá? Salgados, coxinha, risole, é... Pizza, uma série de salgados e obter lucros muito bons, tá? Segundo tipo de negócio que você pode é, colocar dentro da sua casa E também não demanda de muito, principalmente de espaço Se você tiver um lugar espaçoso, um lugar legal para você trabalhar dentro da sua casa Onde você não precisa ser incomodado E onde você pode trabalhar tranquilamente É trabalhar com celulares, conserto de celulares, tá? Consertos e venda de celulares, tá? Por que não? Então é um mercado que é muito bom, é um mercado que tem se expandido cada vez mais e é um mercado onde novas pessoas estão chegando e aparecem cada dia mais novas técnicas e também o investimento que você vai fazer com estes, é, com, é, trabalhando com celulares, com conserto de celulares e tablets e também de notebooks e computadores né, porque eu vou te apresentar aqui um curso completo, certo? É, então, este também é um bom negócio para se trabalhar, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas compraram celulares, o celular deu problema, e aí ela está pagando ainda, e não pode ir se, dependendo do tipo de problema, ele é obrigado a consertar, e aí é onde você entra, tá? Porque geralmente são problemas simples de se resolver e de manutenção barata, tá bom? Então é isso aí, o segundo tipo de negócio, conserto de celulares. Se você quiser saber mais sobre conserto de celulares, como é possível aprender a consertar celulares e tablets, clica no link aqui embaixo que eu vou te apresentar o curso é, conserto de celulares do André Sisp, tá? que é um curso muito bom, tá? com preço bem legal e vai te ensinar várias técnicas para você consertar é, tablets, celulares e notebooks. Tá bom? É isso aí. Clica aqui embaixo. Um forte abraço e até mais.